Dá lá. É Eu disse Essa é, Lara. <risos> é. É assim De... que é isso <risos> fazer. Muito esqueci. tem que pegar os cartões. Tá no primeiro bolso. Eu não lá. Quatro e já vacinou. Pega os cartões na frente, eu só tenho.